Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o módulo 4 da disciplina projetos de vida. O módulo 4 é, discute principalmente é, aspectos ligados à BNCC e ao projeto de vida. A unidade 1 é, está é, discutindo as competências e habilidades no desenvolvimento profissional docente. É, então vamos pensar no seguinte sentido, não é? Nós somos competentes? Vamos começar questionando e problematizando isso. O que é ser competente? E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque dialogar sobre competência no desenvolvimento profissional docente é importante? É, é importante. Mas há alguns elementos que estão inscritos na base nacional comum curricular que foram transpostos também para as orientações curriculares dos estados. E, entre elas, nós temos esse termo. Então, a competência, ela é um termo que perpassa toda essa documentação é, curricular que é, tem o um aporte é, da Base Nacional Comum Curricular. Podemos dizer que são questões complexas, essas três que eu acabei de fazer para vocês, não é? Trazem muitas inquietações, nós poderíamos discutir isso de muitas maneiras, não é? Há inúmeros estudiosos que trabalham com essas questões, que formulam proposições a respeito disso. Mas, neste momento, nesta, neste módulo, ela é importante para a gente perceber o que é a inclusão do termo competência na educação, traz sobre este conceito, traz sobre a relação com a aprendizagem, com a profissionalização docente e com as discussões que nós vamos projetar adiante, não é? Então, sobre o espaço eh, de aprendizagem, a gente começa a discutir algumas coisas. Vejam que essa figura, eh, eu estou mostrando aqui uma estudante que está com eh, uma uma câmera 3D, e ela está nesse processo de aprendizagem, esse espaço de aprendizagem, que nós chamamos de uma inclusão nas tecnologias é, da educação. Pensando na competência, né? A competência dentro da, da, da BNCC atrela muito ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. E, de certa maneira, ao ciberespaço e ao uso da criatividade. Essas discussões é, fazem também com que a gente leve os estudantes a um universo é, que em, alguns estão muito acostumados e outros não. Então, eu posso dizer é, que essa estudante está aprendendo de alguma maneira, eu posso dizer que ela tem a, que competência e habilidade ela está desenvolvendo, isso depende muito do universo em que eu estou trabalhando, o conhecimento profissional. Então, esse conhecimento profissional e essa aquisição de saberes que nós estamos discutindo, estão atrelados à BNC Formação, que é uh, um documento de 2019, em que traz as exigências, não é, da aprendizagem por meio das competências, e a inclusão, dessas metodologias que ampliam o desenvolvimento da atuação docente e neste sentido as tecnologias metodologias ativas a utilização da criatividade são alguns elementos que estão dentro dessas competências que teoricamente deveriam superar a metodologia tradicional que tínhamos em sala de aula ou temos em alguns lugares ainda não é? E um dos exemplos que, que é importante destacar nessa questão é, de metodologias que são utilizadas e que vem propositalmente trazer outras linguagens para o espaço é, é, educativo, se dá a utilização do Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, em que nós estamos discutindo, tanto com estudantes quanto com professores, a relação de ensino-aprendizagem, ou também, né, as tecnologias, como eu acabei de dizer, digitais de informação e comunicação, que trazem uh, o conceito, né, ou a conceituação de inovações, não é? Essas novas tecnologias como eh, salienta eh, Perrenot, trazem para o ambiente pedagógico e didático contemporâneo toda uma grama de discussões criativas, uma aprendizagem mais complexa, diversificada, rica, em que os estudantes eh, também são eh, sujeitos do processo de aprendizagem. Então, é nesse sentido que nós estamos pensando a competência. Então, a competência como uma mobilização de saberes, mobilização de conhecimentos, é, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas é, que sejam cognitivas ou emocionais, atitudes, valores, que vão demandar não é, é, complexas relações nas vidas de cada um dos estudantes, dos profissionais, e que trazem também uma relação com... Uh, o exercício da cidadania, o exercício no seu local de trabalho e o exercício eh, na sociedade eh, como um todo, não é? E uh, como essa ideia de competência também está atrelada na nossa concepção com a criatividade, a autonomia e a participação de estudantes e de profissionais na construção do projeto de vida, a gente percebe que a própria BNCC traz algumas concepções relacionadas a isso, uh, como, e aí eu listei aqui para vocês: né? são as 10 competências e habilidades em que vêm é, inscritas na BNCC para serem é, construídas em sala de aula. É, e no processo todo dos projetos pedagógicos, dos projetos de vida, nos planejamentos acerca do que nós aprendemos ou queremos aprender com os estudantes, não é? Ah, assim como na nossa organização didática, em que a gente tem, ah, junto aos parâmetros curriculares nacionais, os temas contemporâneos transversais. Eles são inscritos em alguns... É, é, conceitos, categorias e temáticas que podem trabalhar numa organização curricular interdisciplinar e transdisciplinar com um trabalho colaborativo, então envolve algumas relações com aquelas competências e habilidades, as 10 competências e habilidades gerais e as competências e habilidades específicas de cada área de conhecimento. Então, algumas competências entre essas, eu achei importante trazer para vocês. Principalmente as competências gerais, que estão também relacionadas com é, o projeto de vida, a construção do projeto de vida. Né? A, a competência geral 4, por exemplo, ela está relacionada com a comunicação. Vejam que desde o módulo 1, nós temos algumas relações com essa competência. Porque ela propõe diferentes linguagens, oral, visual, motora, é, uso das libras, uso escrita, o corporal, a sonora, a digital, para trabalhar diferentes áreas de conhecimento com informações, com experiências, com experimentos, com ideias, com um compartilhamento de saberes, em que o projeto de vida também pode ser é, um condutor das demais... É, dos demais projetos é, disciplinares, né, nesses lugares em que a gente vai construir é, as relações de, de trabalho a partir desta competência, não é? Porque a gente percebe que o quê? Nessa competência da comunicação, é, a formação e o entendimento sobre como se expressar e de que forma se expressar em diferentes áreas de conhecimento, ela é crucial, não é? Já a competência 5, também é algo que está no nosso, na nossa disciplina desde o primeiro módulo. Ela está trabalhando com a ideia da cultura digital, que é aquilo que nós fomos apresentando em alguns módulos. Então, ela contribui nas redes de colaboração, contribui com a questão das metodologias, e, de certa forma, dentro da BNCC, está bem descrito como uma forma... É, crítica, significativa, reflexiva e ética, não é? de como é, essas práticas sociais, escolares, e aí a ideia é não só utilizar, mas criar. Então, por isso é importante né, que vocês conheçam essas, esses aportes tecnológicos, porque vocês vão criar também com outros o, é, interlocutores é, esses elementos da cultura digital sejam projetos, mapas mentais, infográficos, jogos, etc. A competência geral 6 é uma outra discussão que envolve o trabalho e projeto de vida. Então, vejo que está atrelado a um tema principal da nossa disciplina. Ela traz essa ideia de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se do conhecimento e experiências, então entra aqui a diversidade, as discussões de diferentes grupos, a alteridade, direitos humanos, enfim, uma infinidade de elementos, exercício da cidadania, para trabalhar com o seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Porque traz, neste sentido, é a competência que fundamenta o que falávamos há pouco, é, falávamos né, na, no módulo 3, sobre ah, o protagonismo docente. E a competência 7 e a 8, que também já argumentamos um pouco sobre elas, a competência 7, que é a questão da argumentação, é, que nós não podemos uh, deixar de ter em conta, que tem a, a, a concepção da narrativa, ou seja, se eu tenho o um projeto de vida, a comunicação, o uso de metodologias, eu tenho que ter a argumentação. A argumentação está em fatos, dados, informações confiáveis, uh, para fomentar, formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, construir pontos de vista também, e, de certa forma, de, é, trazer esses pronunciamentos de cada entendimento que foi feito na aprendizagem nos espaços é, educativos. Né? E a competência oito que é o autoconhecimento e o autocuidado. Nós, na disciplina, também pontuamos algumas discussões sobre isso, mas veja que na BNCC circunscreve muito claramente como uma competência a ser discutida. Porque ela aborda que o autoconhecimento e o autocuidado, abre aspas, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e no reconhecimento das suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, vejo que isso é uma competência e também uma habilidade a ser desenvolvida numa forma de construir também o seu olhar é, para aquilo que eu vou fazer no processo de aprendizagem com os outros, não é? que culmina no que nós vamos discutir agora no, na unidade 2, em que a gente vai trabalhar como que uh, o projeto de vida é uma competência inscrita na BNCC. Então, o que eu apresentei para vocês está inscrito nessa base legal, não é? Que é a base nacional comum curricular, na Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9394 de é, No Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais e nos municipais de educação, elementos, não é, relacionados a essa documentação da BNCC, não é? Porque na, na própria concepção do, da, da BNCC fala que o projeto de vida ele deve incluir temas e concepções visando preparar os jovens para a vida e para o trabalho então veja que não é só para o mundo do trabalho mas para a vida também então dialoga sobre a inter-relação entre o pessoal social e profissional tudo o que estamos falando na disciplina ao longo né, deste, deste processo. Uh, traz as competências necessárias também para as tecnologias, o conhecimento, a capacidade de aprender, o trabalho em equipe, a cooperação, o empreendedorismo, as demandas sociais, processo de inovação que se, né, que se tem na sociedade. Então, é um contexto que se fundamenta tanto numa relação do que se vive socialmente, do mundo em que nós estamos é, é, imersos, no tempo em que nós estamos vivendo, né, no processo histórico em que nós nos construímos. Então, é, tem este envolvimento de trazer para o espaço educativo elementos da nossa vida fora do espaço educativo para construir também ah, uma trajetória é, que seja uma trajetória de sucesso para cada um de nós em que o sucesso seja o nosso sucesso, independentemente do sucesso é, que você espere que o outro reconheça, não é? Então, nesse processo, a organização curricular da BNCC é, a, deixa, né, e eu coloquei aqui essa imagem, uma arquitetura curricular, como, é, como está no documento, para que vocês percebam que uh, todos esses elementos que nós estamos falando ao longo da disciplina, mais especificamente neste módulo, né, o módulo 4, o projeto de vida, ele está inscrito em todas as áreas de conhecimento, e em todas as trilhas de aprofundamento curricular. Então, desde os itinerários formativos até as disciplinas, não é, eletivas, você tem a possibilidade do uso do projeto de vida. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de formação é, desse uh, panorama que são as linguagens, né? Então, como está a arqui própria arquitetura mesmo é, das áreas de conhecimento. E também servem, né? E aí, aqui eu coloco um exemplo, não é? é foi um exemplo que a gente já fez é, em, em outras circunstâncias, eu já. É, apliquei com estudantes, não é? De um modelo de itinerário formativo em que envolve uh, a, a discussão do projeto de vida como uma disciplina atrelada às uh, disciplinas curriculares, então com a língua portuguesa, com a matemática, com a história, com a geografia, enfim, você pode atrelar com a ideia da interdisciplinaridade, não é? E uh, os eixos estruturantes, eh, não ficou, aqui o slide não está muito bom, mas os eixos estruturantes eh, estão inscritos também na Base Nacional Comum Curricular, eles são quatro eixos estruturantes em que a gente vai trabalhar com a ideia dos eh, processos formativos, em que você tem o saber é, pedagógico, você tem os passos para desenvolver, você tem a metodologia que você vai é, construir esse itinerário formativo, o processo de avaliação, o processo de narrativa dos estudantes, então, ele é um processo de construção coletiva e também de uma construção em que ele é, é, é não é estanque, não é? Ele pode ser retomado, ele é uma formação continuada em relação a isso, não é? Porque esses planejamentos, essas propostas, eles estão relacionados também com projetos e histórias de vida que estão é, no contexto de cada é, temática curricular, então, tanto da área do núcleo eh, de matemática, de, uma, de um tema da área da, da língua portuguesa, de um tema da área da história, em que podem ter eh, leituras sobre o passado, leituras do presente e até projeções de futuro. Então, eh, a ideia do planejamento com o projeto de vida eh, alicerçado né, nessa perspectiva da BNCC, ele envolve tanto a dimensão pessoal, como eu me coloco nessa construção do projeto, quanto também ah, numa ação comunitária, como nós vamos trabalhar isso conjuntamente. Né? E aí, é, é, dando não é, este aporte, ah, a gente tem alguns exemplos de como construir o projeto de vida. É, eu vou só citar né, algumas... É, concepções e ideias que podem ser desenvolvidas e que vão ser desenvolvidas é, depois com mais é, tranquilidade e, e tempo é, ao longo né, da disciplina. Mas nessa, nesse módulo especificamente, nós utilizamos todo é, o aporte dos eixos temáticos com aquilo que a BNCC determina também das competências gerais e construímos o um projeto de vida com exemplos do itinerário formativo. Então, o itinerário formativo, veja que, ao longo da disciplina, a gente deu vários exemplos. Ele não precisa ficar inscrito apenas no espaço eh, da sala de aula. Então, quando nós, no itinerário formativo, e aí uma das prerrogativas é criar eh, eh, projetos que envolvam ah, o uso das tecnologias, é, nós temos as salas informatizadas, então um dos elementos das metodologias que podem ser desdobrados no projeto de vida dos itinerários formativos são os projetos colaborativos é, na sala informatizada das, das, sala, das escolas, ou né, ah, nos roteiros programados para saídas de campo, ou é, outros exemplos que nós podemos fazer nos roteiros com visitas a museus virtuais, que também são projetos colaborativos, em que envolve tanto as disciplinas eletivas, ah, como já fizemos, né, a de história, de geografia e de língua portuguesa, com a disciplina projeto de vida, no sentido de não só a visitação aos museus virtuais, mas a criação, é, no ambiente escolar, de possibilidades é, didáticas, e com este conjunto colaborativo de áreas temáticas e de professores e de estudantes, para a formação de um museu é, local virtual, de um museu escolar virtual. Então, é, é, são infinitas possibilidades que nós temos para trabalhar com essas discussões dos projetos de vida é, e é por isso que eu dei este exemplo do modelo de itinerário formativo né é, ele está né aqui no slide 16 mas é, vocês vão ter é, também né na, no ava e é, lugares em que vocês podem pegar este modelo não é e desdobrar em diferentes possibilidades e potencialidades para as suas é, práticas educativas então, pensando nessa fundamentação e finalizando não é, essa, essa discussão sobre como construir o projeto de vida relacionado à BNCC, é preciso estar atento a algumas coisas. O que consta no documento da BNCC, o tempo que é disponibilizado para trabalhar em sua disciplina, Uh, o que diz no documento curricular ao qual você está desenvolvendo a sua atividade, uh, o próprio projeto é, que você pretende desenvolver, então, tempo de projeção disso, e se há documentos de itinerários formativos. Há algumas secretarias de educação têm já alguns modelos. Se não tem, pode-se partir do próprio currículo educativo para criar outros itinerários. Uh, qual é a diferença disso? O itinerário formativo, ele tem um envolvimento muito maior dos estudantes. Então, o estudante, ele é o interlocutor do nosso processo do fazer é, ensino-aprendizagem. Ele não é um... É, não aprende apenas é, pela informação dada pelo profissional. Não, ele constrói junto conosco esse projeto de vida. Então, ele precisa estar pensado não só no âmbito pessoal, e não só para o mercado de trabalho, mundo do trabalho, mas ele precisa estar pensado para o exercício dessa relação, de como o projeto de vida vai envolver as histórias pessoais, as histórias sociais e as histórias profissionais. Bom, eu acho que é isso. Obrigada e até a próxima.